Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! Moleque! Street Fighter 3. Your character. Saudação internauta, seja bem-vindo. Hoje vamos jogar Street Fighter 3, Second Impact. Eu me chamo André e você está no obliterando jogo. E eu vou escolher a e -book. E a primeira luta é contra o Urien. Vamos lá pra cima dele. E seguiu de Araque. Toma. Round two. esse book quebra a cara desse guild de talbaté. isso. é isso aí. ah, o primeiro já foi. vamos pro próximo. e agora necro. One. Fight. Vai, vai, vai! É isso! Round 2, ta Partiu, é isso aí. E vamos para o próximo. E agora, Cian. <risos> Tava escrito São Paulo. <risos> vamos lá. Esse é o top tier do jogo. Boa, Ibuki! Vai, vai, vai, vai Opa, toteou É isso aí E agora a bonus stage e aí, quem ganha no basquete? O Sian ou o Lucky? O Sian do Street Fighter ou o Lucky do Coffee? Bota aí quem ganha na luta e quem ganha no basquete. <laughs> Vamos voar para Hong Kong para enfrentar Yon! E a música! Round one. Ha! E o oh, cara Vamos lá, Ibuki! Agora. Isso. Vamos para o próximo. Rio. E contra o Rio foi porreta no último vídeo, hein. Chão. Uh, uh, uh. Ole e a música. E <risos> eu vi a Chun lá atrás, hein? Ah, miserável Ah, droga ah, vamos lá que é pra decidir Não Isso, prende no cato Vai fugir, não! Toma! Nossa, essa sugou vida, hein? Rapaz! Ah, protagonismo aqui, não! É isso aí! E agora, Alex! Live don't Ah, não. Ah, não, não. Caramba! É isso aí, porque? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, Beleda! Cuidado que essa manja dos paranauê. Pro chão. E agora, Ken, Round one. Fight. Ken dele. Opa, e Olha o Ken ele. Opa, tuteou. E o cara aí ah, moleque! Sorry, Papai que é fruta coisa nenhuma! Toma! E papai que é fruto, que é? E agora, vamos para o chefe, Gil, agora todo cuidado é pouco. Oh. Para cima dele! O início não foi nada bom. Olé! Vai, vai, vai! O que? No chão ai vou que foi ninja agora vai vai vai vai vai vai vai Olê. Ah, por debaixo da magia. Que luta, meus amigos. Que luta. Vai vai vai Nossa Caramba venceu o Gil no Double KO rapaz No Judgment. Rapaz, que luta foi essa? Então é isso. Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos de Street Fighter, não esqueça do like. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!